Olá, me chamo Rodrigo, eu sou professor do IFRS Campus Ibirubá e eu vou fazer um tutorial de como colocar a intérprete de Libras no canto da tela da sua gravação do seu vídeo, tá bom? Então vamos lá. Para esse processo eu vou utilizar ou eu vou utilizar o software CadenLive. Eu escolhi, existem vários softwares de edição de vídeo que fazem esse processo Porém eu escolhi o Kaden Live, pois ele é open source, totalmente gratuito e bastante potente Eu vou fazer apenas um processo com ele, que é esse de colocar, ensinar vocês especificamente a colocar a intérprete de Libras Vou falar um pouquinho sobre a regulamentação, os, os espaçamentos, os tamanhos mas pode ser feito muitas, muitas outras coisas neste programa, tá? Então vamos começar. Eu estou com ele aberto aqui. Esta ainda não é a última versão do Kaden Live. Eu acredito que a maioria tenha instalado essa. Então saiu uma nova versão que mudou um pouquinho o layout, mas eu vou fazer nessa, tá bom? Então o primeiro processo a se fazer, nós supomos que você já tem o seu vídeo gravado e o vídeo da intérprete gravada também. Eu vou abrir aqui For arrastar para o meu binário do projeto três arquivos tá o vídeo da intérprete um vídeo meu e eu coloquei junto ainda um background um plano de fundo ele vai pedir pra você para mim usar o perfil tá do vídeo ele já vai fazer uma adaptação ao perfil do vídeo gravado tá mas eu confirmo vai carregando aqui enquanto isso veja eu tenho o meu vídeo, o vídeo da intérprete e eu coloquei um plano de fundo porque conforme a situação no modelo eu vou utilizá-lo bom, estando carregados o primeiro passo é arrastar aqui para dentro do projeto da timeline o meu vídeo esse vídeo já está editadinho, já está cortado, está pronto eu vou simplesmente mostrar para vocês como que é esse processo da colocação da intérprete ali e eu tenho também o vídeo da intérprete que não precisa ter áudio, veja que é só o vídeo. Eu vou colocar na faixa de cima e colocar aqui em cima. Veja que ele é maior do que o meu vídeo embaixo, tá? Existem duas situações que eu preciso comentar aqui. Uma delas, quando eu vou produzir o vídeo, deixa eu ocultar aqui primeiro. Olhem ali em cima. Quando eu vou produzir um vídeo, vou deixar até maior para vocês observarem, e eu sei que vai ter que ter, vai, vai ser feito a tradução para Libras, é muito importante eu deixar esse espaço aqui no canto inferior direito para justamente colocar a intérprete. E a segunda possibilidade eu já ter um vídeo gravado e não tinha pensado nisso. Ah, mas aí não tem como colocar a intérprete de Libras? Sim, tem, mas aí eu vou mostrar, tem que ser feita uma outra adaptação. Aí que a gente vai usar o plano de fundo para deixar mais adequado. Então vamos lá. Vou mostrar aqui, eu coloquei os dois, vejo que o vídeo de cima é da intérprete, o de baixo é o meu. O processo de eu tenho duas coisas a se fazer. A primeira é ajustar o tamanho, ou seja, uh, os gestos da intérprete tem que estar de acordo com a minha fala. Muito semelhante ao que a gente tem com a legenda. É tão ruim assistir um vídeo com a legenda desencontrada, né? Quando a gente percebe que a legenda está desencontrada. Então... Uh, com a intérprete é a mesma coisa, a gente tem que procurar uh, encaixá-los Mas não é tão complicado, eu tenho que na verdade acertar o início Já que quando ela faz a tradução para Libras, ela, segue, ela uh, segue o mesmo tempo do vídeo tá? Ela ouve o vídeo, trabalha antes, tem toda uma preparação antes Mas ela grava no mesmo tempo do vídeo, então eu tenho que ajustar o início Então vamos... Antes de tudo fazer uma pequena correçãozinha aqui, veja que esse vídeo está cru, tá, a Você intérprete começou a gravar, complicado. essa é a Sabrina, que já gravou um vídeo para mim, excelente trabalho, ela já fez a, a tradução de alguns vídeos, tá? e aqui ela começa, eu vou retornar, eu vou dar um zoom, ctrl e rola o scroll do mouse para cima, eu dou um zoom, assim a gente consegue fazer um ajuste fino. Vamos novamente, vamos voltar aqui, até achar o trecho que não me serve, tá? Ó, estou avançando com a setinha. Aqui ela vai iniciar a tradução, provavelmente. Aqui está em 4 segundos. Eu vou voltar um pouquinho antes. Então, essa parte que não me serve, eu vou cortar. Então, vou usar essa tesourinha aqui, tá? Clico aqui, vou selecionar esse trecho que não me serve... Então eu dividi esse vídeo em dois, vou na ferramenta selecionar, clico na parte inicial, delete tá? vou afastar um pouco então vejo que eu praticamente ajustei o início depois o final provavelmente vai ser a mesma coisa ó, quando eu estiver terminando de falar aqui, ela faz um encerramento eu posso, uma outra maneira de cortar aparar as pontas no final do um vídeo é clicando lá quando fica vermelhinho e arrasta eu estou aparando o final dele eu vou levar até aqui Vou ir devagarzinho Vejo que vai fechar praticamente Aqui termina Então é importante Acho que eu finalizei o áudio um pouquinho antes Mas ok Vamos... Eu tenho o vídeo já ajustado no tamanho Talvez eu tenha que encurtar um pouquinho o início ainda Mas esse é um pormenor Vamos lá, primeiro passo então, veja que a, a intérprete está na trilha acima do vídeo É preciso porque ele tem que sobrepor o vídeo O outro processo a se fazer é encolher, o, porque ele está ocupando a tela toda tá? Então eu vou usar, eu vou aqui na aba tem a, Pode estar em composições ou efeitos, eu vou selecionar efeitos, alfa de transformação e selecionar a opção transformar, vou arrastar, ó, eu arrasto para cima da trilha que eu quero largar esse efeito. Bom, essa trilha recebeu esse efeito, mas não aconteceu nada, eu que vou fazer as alterações. Ao largar isso, veja que já ficou as bordinhas, ficaram com o vermelho, né? agora eu vou fazer um, alguns ajustes e colocar no canto Ah, e é sempre um detalhe importante É que ele deve ocupar aproximadamente Aproximadamente um oitavo Ou um sexto é mais adequado ainda Mas a ABNT fala em oitavo, ou seja, eu divido em, em duas linhas o vídeo E quatro colunas ele vai ficar lá na, no, no quadrinho da bem inferior direito da tela, mas dividir em três colunas e eu, eu usar esse espaço, melhor ainda veja que ainda não está bem adequado porque o vídeo ainda tem essas bordas pretas tem alguma, algumas partes indesejáveis então o que, que a gente vai fazer? nós vamos usar outro recurso vou clicar nessa setinha para baixo para reduzir e vamos colocar um outro efeito para poder recortar ainda em efeitos recorte das extremidades ó. vou arrastar para cá apareceu esse novo efeito então está selecionado ali o vídeo, Você opa, eu fazer posso... um play nele. Então aqui eu vou manipular essas opções. Eu quero cortar na esquerda, então eu vou em esquerda, ó, eu vou clicar aqui, ó. À medida que eu corto, ele vai mexendo lá, mas vai ser eu vou trabalhando aos pouquinhos, ó, até ficar adequado. Não posso cortar muito, porque é importante não cortar muito na lateral, porque a intérprete tem que ficar com os até os cotovelos abertos e não pode cortar. Então o lado esquerdo ok, vou tirar agora direito, mesma coisa, vou arrastando aqui e vai cortando. Fechou. Tá? Não. Foi muito agora. Eu vejo que ele tem a base ainda, ficou gravada eu posso te, devo tirar essa basezinha também aqui. Canto inferior eu vou tirar um pouco. Certo, perfeito. Vejo que a intérprete está no tamanho maior, inclusive. Vamos aqui. Eu vou selecionar novamente esse de cima, que é o transformar para reajustar o tamanho ainda. Ó, nessa seta do meio eu arrasto e vamos recolocá-lo aqui. Para ocupar ali o espacinho. Pronto. Assim como está, ó, deixa que eu vou dar play, fica até melhor. Você possui um notebook em casa? Tá, com um eu começo quer. a falar e a intérprete Isso. já está colocada. Assim como está, estaria pronto. Tá? Eu posso ir em renderizar, e salvo, escolho o formato, deixo aqui, é importante deixar aqui nesse ponto, não colocar no extremo, não, ele acaba aumentando mais do que deveria o tamanho do vídeo, não precisa mexer muito. MP4, deixa aqui, projeto completo, renderizar para arquivo. Tá pronto, ele vai fechar o arquivo com a intérprete ali e a última possibilidade caso você não tenha deixado o não tenha deixado o espaço para a intérprete, tem elementos aqui no vídeo que não podem ser sobrepostos, então eu vou ter que aqui eu vou deixar como está e eu vou aplicar esse efeito de transformação eu vou aplicar esse efeito de transformação que nós usamos transformar aqui no meu vídeo também Então aí nós vamos acabar Reduzindo ele E recolocando no canto superior Direito Aí eu vou ver se eu quero Ocupar um espaço ou não Ah, mas aí vai ficar esse fundo preto Aí entra então A nossa, eu vou clicar com o botão direito aqui E inserir uma trilha Abaixo Uma trilha de vídeo Abaixo do V1 aqui Está aqui. Eu vou colocar esse meu background. Aqui. Vou só reduzir aqui para eu conseguir. Recolocá-lo. Vou estender ele durante o vídeo todo. Está pronto. Tá? Estendido não vou fazer nenhum ajuste mais fino. Tá? Então... Então eu coloco o meu vídeo principal aqui na parte superior esquerda e deixo a intérprete embaixo. Então é uma maneira de deixar a intérprete e eu não, consigo, não perco. E se tem algum elemento no cantinho ainda, eu posso também reduzir um pouquinho mais o meu vídeo. Aí vai de cada um ajustar da maneira mais adequada. Certo, pessoal? Então, muito obrigado e até mais!